Tá, é, bom dia primeiramente Então, é, eu sei que faz tempo que eu posto eu sei que faz tempo que eu faço qualquer coisa nesse canal, né? <risos> mas, enfim, eu tô produzindo um vídeo faz tempo Eu tô tentando fazer, mas eu percebi que toda vez que eu jogo pro editor Eu tô insatisfeito com o resultado E aí me faz eu descartar o vídeo E eu querer fazer de novo, mas eu vou tentar fazer que esse daqui seja A versão definitiva e que isso lá pro YouTube Se tiver vendo isso é porque deu certo, haha! <risos> Enfim, família Nossa família é uma palavra muito bosta, calma aí Enfim, meus comparsas Como vocês estão? Estou definitivamente insano depois de fazer isso Depois de criar 300 projetos no Premiere Pra fazer a mesma porra É, eu tô bem Faz tempo que eu posto e eu tô aqui para tentar explicar algumas coisas Do porquê que eu parei de postar simplesmente E vamos lá que todo mundo... O que eu já tô guardando faz um tempo E que eu tinha que ter falado antes Mas eu não consegui Eu parei de jogar Minecraft faz um tempo Porque o jogo tá simplesmente chato para mim jogar É normal, a gente perde o gosto de algumas coisas e vai fazer outras. É tipo o bagulho mais normal do, do ser humano. O ser humano não pode fazer a mesma coisa pro, pro resto da vida, né? E aí eu simplesmente parei de jogar E como meu canal é simplesmente vinculado a Minecraft nesse ponto Todo vídeo que eu faço tem que ter a ver com Minecraft de algum jeito ou maneira é, Acaba atrapalhando Quanto mais o tempo foi passando Eu esperei minha vontade de jogar, voltar Mas eu percebi que não voltava E aí eu fui jogando outras coisas que me pareciam mais interessantes que Minecraft até o ponto que eu simplesmente não postei muito no jogo De jeito nenhum E aqui estamos <risos> Aqui estamos <risos> Enfim É só porque Mine pra mim é um jogo que honestamente é um jogo... É um jogo que honestamente é um jogo, porra, muito foda. Pra mim, Mine é simplesmente um bagulho que não é feito pra ser jogado competitivamente, e não é bom, porque é o oposto do que um jogo competitivo pra mim tem que ser. E poxa, eu não quero parar de postar vídeos só porque eu não tô gostando de um jogo em específico, só porque eu fiz o erro de fazer o meu canal ser focado em um jogo, e o que me motivou a parar de postar principalmente, além disso, foi o fato de eu, sabe, o meu único objetivo o canal sempre foi fazer uma área de conforto pra mim e fazer conteúdo bom, tanto pra mim quanto pra quem gosta de assistir meus vídeos, porque Gosta de mim ou do que eu faço, da maneira que eu faço as coisas. A partir do momento que eu não tô mais satisfeito com o que eu tô fazendo, a partir do momento que eu não tô conseguindo mais capturar quem eu sou nos vídeos e não tô mais fazendo o que eu gosto de fazer, sabe, acaba perdendo um pouco do ponto acaba ficando seu objetivo. A partir do momento que o único objetivo que eu gostaria de fazer eu não tenho como, porque o jogo simplesmente não me agrada mais. Tipo, eu não quero mais me forçar a fazer um bagulho que eu não gosto, porque o bagulho que eu não gosto me impede de ser o mesmo. Então é, eu também percebi que eu consigo ter muito mais ideia com outras coisas além de Minecraft, eu consigo. Eu tenho muito mais ideia de porra, de desenho, de fazer conteúdo sobre desenho, de fazer conteúdo sobre qualquer outro jogo o que mais o que me motivou a querer só mudar de conteúdo logo e parar de fazer isso E vamos lá, o que vocês podem esperar daqui em diante É, Minecraft ainda vai ter um pouco, é, sabe, quem sabe as pessoas voltem a gravar Pensando em qualquer piada que não faça ser excluído do YouTube Se não, eu também vou fazer stream, eu tô focando bastante em speedrun Eu tô pensando em pegar algum top 1 logo logo é isso, mano. É, a vida vai indo, eu vou continuar fazendo vídeo até o dia que eu morrer. Se eu parar de postar vídeo é porque eu morri, ou pelo menos por mais de um ano. Eu planejo voltar com os vídeos semanais, eu planejo fazer muita coisa, ainda. enfim. Por último, muito obrigado para todo mundo que assistiu meu canal até aqui. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui também. Vejo vocês no próximo vídeo, eu não sei. Eu, Sei lá, eu queria até fazer esse vídeo ter uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais densa, um pouco mais filosófica pra fazer vocês pensar. Mas eu percebi que, poxa, eu não sou muito bom em fazer isso. Eu não sou muito bom em me manter falando de algo sério de uma maneira séria. Eu tenho que dar o meu jeito, porque, sei lá... As pessoas são diferentes, e uma coisa que você pode tirar desse vídeo é nunca desiste de ser você mesmo e fazer o que você gosta Você só tem que fazer o que você gosta de maneira inteligente, porque aí, né, aí vai dar certo Poxa, eu já mudei de conteúdo antes, eu fazia vídeo de qualquer coisa, não de Minecraft E a partir do momento que eu quis fazer vídeo de Minecraft, coisa que eu não acreditava que ia dar certo, na época, deu certo Agora tem tenho uma comunidade, uma comunidade que eu sou muito grato por ter Porra, o Jin, o... Jin? Acho que é Jin? É, o Yu também, porra, eu, eu não tenho muitas coisas, mas a minha comunidade é uma das coisas que eu mais tenho orgulho Tem gente que vai gostar dos vídeos que eu posto, e é isso Porra, sempre foi mágico do YouTube pra mim É um bagulho que dinheiro nunca vai me dar, é um bagulho que, poxa, nada na minha vida vai poder me dar uma experiência igual E é isso que importa cara. É isso que importa Saber que eu gosto de fazer vídeo Saber que eu gosto de fazer isso Em geral Por causa de vocês, cara Se não fosse vocês Eu não ia ter uma motivação tão grande Pra fazer vídeo Se eu, sabe Se não fosse vocês Eu não teria motivo pra voltar pra internet E voltar a fazer vídeo Eu poderia continuar a fazer o que eu tô fazendo Que é nada Mas não tem graça nisso. Não tem porquê Não tem motivo isso não vai me levar pra nada Mas é, eu tô brisando já, nesse ponto Enfim, é... Tal Talvez eu vejo vocês semana que vem Ou ano que vem, nesse caso Haha, ano novo É, feliz ano novo, inclusive Feliz Natal atrasado É... Sei lá, mano Nesse canal vocês podem esperar uns vídeos Mais na pegada do Jake Puddin 2017, 2018 É Do Kebu também É, que são dois canais que, porra Eu gosto bastante do estilo Sabe, sei lá Quem sabe até um dia agora Que eu tô liberto desse jogo Eu consiga fazer uploads diários Eu consiga focar e ser um youtuber novamente E ser bulinado, novamente. Né? Na escola, por fazer vídeo pra internet É a vida é muito foda Enfim, obrigado pra você que assistiu, você é muito foda, mano E você tem um ótimo dia Eu também entendo quem vai parar de assistir meus vídeos Por causa que eu não faço mais eu entendo, tipo, tá, beleza, mano Eu não faço o que você goste E você tem toda a razão de querer parar de me assistir Eu também pararia de assistir o Felipe Não, eu não assisto o Felipe Neto, calma um exemplo melhor Eu também pararia de assistir o flow podcast se eles parassem de fazer podcast Ah, se flow podcast virasse um bagulho de culinária, eu também pararia de assistir, tá ligado? Não é que eu assisto o flow podcast também. Ah, sei lá, mano, você entende É, enfim é, Eu pretendo fazer uns vídeos de coisas da hora que eu gosto De Smash também Smash que é um jogo que eu tô jogando bastante Hoje em dia eu tô tentando pegar um... Sabe, fica bom É um jogo que eu tô tentando ficar bom Agora que eu não tenho uma Minecraft pra tentar melhorar <risos> Enfim, é, Muito obrigado a você que assistiu e como eu não tenho um bordão para terminar o vídeo, não usem drogas. SPOT